Olá pessoal, que é o professor Rodrigo. Vamos conversar sobre o princípio fundamental da contagem, tá bom? Acompanhe aí. Vamos começar com uma situação aqui que envolva esse tema, tá? Que diz o seguinte, então, para montar seu lanche na cantina da escola, Raul pode escolher entre dois tipos de pão, francês ou integral. Três tipos de recheio, calabresa, presunto ou hambúrguer. E ainda, se quer o sanduíche com queijo e sem queijo. Não sei quem come sanduíche sem queijo, né? Mas tudo bem, ok, é uma possibilidade. Quantos tipos de sanduíche Raul pode montar? Veja que ele tem três situações de escolha, tá? Ele tem a situação uh, que ele vai ter que escolher o tipo de pão, depois ele vai ter que escolher os tipos de recheio e, por fim, ele escolhe se é com queijo ou sem queijo. Então, como que a gente pode resolver essa questão? Uh, aqui a gente chama a primeira escolha de pão francês ou pão integral, F ou I. Depois, a segunda escolha, recheio, calabresa, presunto ou H, hambúrguer, para o bife de hambúrguer e, por fim, a escolha 3, com queijo e SQ sem queijo, tá? Vamos estruturar isso através do que a gente chama de árvore de possibilidades. Ela é muito comum para a gente fazer esse tipo de contagem, tá? Árvore de possibilidades vai uh, nos possibilitar enxergar isso, fazer uma, uma distribuição visual de, dessa, dessa questão. Então veja que no primeira escolha, a escolha 1, eu tenho pão francês e pão integral, eu tenho duas possibilidades, tá, ok, duas possibilidades, a partir daí para o pão francês eu tenho três possibilidades, calabresa, pão francês com presunto, pão francês com hambúrguer, porém eu tenho as mesmas três alternativas aqui para pão integral, pão integral com calabresa, pão integral com presunto, pão integral com hambúrguer, veja que aí nós já somamos seis tipos de pão, tá, então duas possibilidades, e três possibilidades aqui. Vou destacar assim, então. Opa. Então, eu tenho duas possibilidades aqui, três possibilidades aqui, mas deu seis. Prestem atenção nisso. E aí, por fim, depois eu tenho esses seis tipos de pão, eu ainda posso... Para cada tipo de pão, eu posso escolher com queijo ou sem queijo. Ou seja, mais duas possibilidades para cada tipo de pão. Isso vai me somar 12 tipos de pão diferente. E olha o que acontece, eu tenho duas, três e duas possibilidades para cada opção de escolha. Mas aqui no final eu vou ter o um número total, que é de 12 possibilidades. Esse método, ele é muito visual e bom de a gente entender, enxergar a número total de escolhas. Porém, ele acaba se tornando ineficiente quando vai crescendo muito a quantidade de escolhas e a quantidade de opções. Tá? Conforme vai aumentando o número de opções, é inviável desenhar isso, estruturar graficamente. Mas daí surge o princípio multiplicativo, que vem daí, olhem o seguinte, 2 vezes 3 vezes 2, 12. Ou seja, se eu multiplicar a, o número de opções de cada escolha, eu tenho o número total de possibilidades. Daí vem o princípio multiplicativo que é o que a gente vai usar efetivamente. Aqui eu, tenho, eu coloquei uma definição rápida do que é, como é o princípio multiplicativo, que diz assim considere que um acontecimento ocorre em duas etapas sucessivas A e B. Se A pode ocorrer de M maneiras e se para cada uma B pode ocorrer de N maneiras. O número de maneiras de ocorrência de ocorrência do acontecimento é m vezes n. Lembrando que isso vale para 2, mas para três, como a gente viu no exemplo passado, 4, 5 e assim. Quantos acontecimentos forem, uh, acontecerem, vai valer esse mesmo princípio multiplicativo. Tá? E a gente vai utilizá-lo e muito. Ele é base para o princípio de contagem. Nós vamos ver mais para frente casos uh, pontuais, arranjo, combinação, permutação, para que a gente possa utilizar a contagem, mas o princípio multiplicativo está em todos. A gente consegue, uh, entendendo bem o princípio multiplicativo, a gente vai acabar compreendendo com mais facilidade esses outros conceitos. Então, começando aqui com um exemplo, então, eu tenho três alunos chegam atrasados a uma palestra. Três alunos. No auditório, há sete cadeiras desocupadas. De quantas maneiras eles podem ocupar essas cadeiras? Vamos ver como que a gente consegue pensar isso pelo princípio multiplicativo. São três momentos de escolha, tá? Cada uma das pessoas vai chegar no auditório, um vai entrar um após o outro e cada, digamos, o primeiro chega e ele tem sete... Eu vou colocar sempre... Uma, uma observação importantíssima, quando a gente vai utilizar o princípio multiplicativo nós vamos sempre estruturar, eu gosto de colocar lacunas que indicam as escolhas então eu tenho três escolhas para fazer a primeira, e aí a gente vai preenchendo com o um número de possibilidades para cada uma delas o primeiro vai entrar lá e vai ter sete cadeiras tá? o segundo vai chegar e uma cadeira já vai ter sido ocupada então não terão sete, terão seis e aí chega o terceiro e já foram ocupadas duas destas, então teremos cinco cadeiras. Tá? Nesta forma, utilizando o princípio multiplicativo, nós vamos chegar, então, a 6 vezes 7, 42 vezes 5, tá? 4 vezes 5, 20, 210 possibilidades. Ok? Bem simples. Simples. Veja que a aplicação pelo princípio multiplicativo é super tranquila. Aqui um outro exemplo. Considerando a formação atual das placas dos veículos no Brasil, quatro letras e três algarismos, isso mudou não faz muito, né? Quantas são as possibilidades de compor placas diferentes nesse sistema? Considere o alfabeto com 26 letras, tá? Então eu estruturei aqui, eu tenho em lacunas, Eu tenho as três primeiras são letras, depois eu tenho um algarismo uma letra e novamente dois algarismos então vamos pensar nas quantidades nas possibilidades para cada uma aqui na parte das letras então eu tenho 26 possibilidades para essa lacuna aqui como as placas podem ter letras repetidas então eu vou ter 26 possibilidades aqui também na próxima 26 e agora chegando nessa parte essa primeira aqui é, é são algarismos eu tenho 10 possibilidades do zero ao 9 depois a próxima agora virou uma letra né então 26 e por fim 10 possibilidades novamente em algarismos e 10 também para termos o total de placas possíveis aplicando o princípio multiplicativo basta fazer esse produto desses 7 elementos e vamos obter um número bem grande deixo como tarefinha para vocês chegarem nesse número aqui tá? pode postar nos comentários veja se vocês se surpreendem é uma quantidade de veículos que podem ser registrados no Brasil e rodarem aqui, ok? Vamos para exemplo 3. Quantos números de 4 algarismos podem ser formados com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5? Lembrando, então eu tenho uh, números com 4 algarismos, então eu tenho 4 escolhas para fazer. Novamente, deixo as 4 lacunas e vou completando. Recomendo começar quando for essa construção de números que tem alguma restrição, comece pela restrição. Por que restrição aqui? Como assim? Bom, se o número tem que ter quatro algarismos, aqui não pode ser o zero. Tá? Não pode ser o zero. Porque se tiver o zero aqui, vai ser três algarismos. O zero não tem valor neste lugar, tá bom? A não ser que fique aqui no meio, lá no final. Então aqui sobram uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades. Agora, na sequência, eu tenho os mesmos 5 e pode ser o zero. Então, agora eu tenho 6 possibilidades. Aqui, na mesma forma, eu vou ter os 6 algarismos para colocar e aqui, novamente, os 6. Então, o número total de possibilidades vai ser o produto, então, 5 vezes 6, vezes 6, vezes 6. Tá, então, dá para calcular o valorzinho. Esse vai ser o número de uh, algarismos. Só calcular lá. Multiplicar, simples, pelo princípio multiplicativo, chegamos na alternativa, na, no número total, nessa contagem. Agora veja um exemplo semelhante, mas com uma pequena diferença. Calcule a quantidade de números de três algarismos distintos, essa aqui é uma palavra-chave muito importante, que podem ser formados com os algarismos 0, 2, 4, 6, 8, muito semelhante ao anterior. Se não fosse por essa palavra aqui, distintos, diferentes, então, se são três algarismos distintos, eu não posso repetir, tá? Novamente, três lacunas, e aí eu vou preenchendo. Aqui tem a restrição, novamente, não pode ser o zero, então eu tenho quatro possibilidades aqui. Agora aqui, pode ser o zero, mas eu não vou... O número que eu usei aqui, eu não posso usá-lo mais, já que são números distintos, algarismos distintos. Então, sai o número que eu usei aqui e entra o zero, então eu vou continuar tendo quatro possibilidades. Agora eu tenho que retirar. O número, tirar dois números que eu já utilizei desse total, né? Então, sobram três possibilidades, e tende a ir diminuindo à medida que eu utilizo um número sequencialmente vai diminuindo e aí eu tenho o resultado, tá? Uh, do número total de possibilidades que podem ser escritos com essas características Ok? Então, encerramos aqui por hoje deixe suas dúvidas Podem mandar para mim, perguntar, comentários, tá? espero ter sido claro e até a próxima.